Tu eras racista. Eu acho que só é burro, mano. <risos> Para quem não quer ter redes sociais, porque acha que as redes sociais estão a contaminar tudo, Sim. há uma coisa engraçada que se pode fazer. Juro-te que aprendi isto, tipo, a semana passada. E agora eu vou dizer-te, se calhar acho que há se faz sentido, ou se calhar dizer, não faz sentido. Hum. É não ter. Mergers and Acquisitions. Se tu tens uma tecnologia fixe, eles compram-te. Tipo, o Facebook, o Facebook comprou o Instagram, comprou o WhatsApp. E comprou muitas outras empresas para que não fizessem concorrência ou para anexar ou testar as tecnologias delas no, no próprio modelo. Isso é tanto problemático do nível da crítica ao capitalismo como do capitalismo. Cada vez sou mais de apologista de que cada pessoa devia para qualquer rede social. Para qualquer merda, tinhas que meter o teu aí, estás a ver? Isso é perigoso. Pois é, bro. Se eu for fazer isso, correto, eu não vou dizer por essas palavras. Eu vou estar a falar em código. Estás a esquecer de um pormenor muito importante do ser humano? Sim. É preguiça? É, é, é claro. É dizer que faz muita coisa e não... Não é isso. É Tu tens ah, que aprender uma a... linguagem nova para falar, não é? meu. A linguagem, linguagem em, em código é a coisa que mais se usa no mundo, meu. O Pinto da Costa falava da fruta. Ah, é esse, esse código! É esse código, não é? Não é works. esse código! não, é um... ah, <risos> tipo... não, estamos a falar de um gajo que se acha que tem Então, peraí, pita com ali olha, você quer fruta? Olha, vou-me embora. Né? Quer fruta? Quer fruta? Mas isso Já é ch. Já que estava este... a putas, mano! Isso é este... Eu não sei como, mas tu consegues arranjar uma forma de tu não poderes ter um perfil falso. Estás a ver? Tu tens que. Se tu estás a uma merda, tens que assumir. Sou eu que estou a dizer isto. Tu não podes, tipo, ir para a rua, cara tapada, com um modificador de voz, falar para a polícia. Queres uma expectativa do que deveria ser a tua vida Sem é baseado naquilo que os outros mostram estar a viver né? Aquilo que partilham Aquilo que eles veem Aquele gajo que andou comigo no secundário Vai de feiras para as Maldivas E eu não E eu não As redes sociais trazem uma ansiedade, trazem. ansiedade tipo, É muita coisa a acontecer, estás Porque. a ver? E, e, e coisas de merda Que não interessam nem ao Santo António, estás a ver? Tipo o Rangel ficou bebo, O Rangel é gay Mas, mas vejo. E tu a consumir aquela merda, uhum. que numa, tipo, numa quer ser uma reflexão. É um gajo bêbado. Primo, eu me acho trebido, estou muito pior que aquilo, mano. Aquela claro cara não é bom bêbado, mas... Mas fala sobre os papéis. Não não quero falar sobre papéis nenhum. está ótimo. Os papéis... Desculpa. Não estou Está o Unas. Mas o Olha, com o dinheiro dos patrões. Bro, a mulher do Unas é Panaminha. Oh... Estamos de volta com mais um programa. Tenho ao meu lado João Paulo Castro, que deixou-me tão saudade a semana passada. Recebemos <risos> DMs e DMs e a DMs dizer, a dizer é saudades do Castro. Onde é que estás? <risos> Vivo. Tá comentem se tá estiverem no YouTube. E Castro, que bom que estás de volta. Porque deixa saudades, mas ele não está particularmente inspirado. Porque, olha, eu. Por acaso não estou, mas tu inspiras-me sempre, porque quando eu estou contigo, sei sempre Até trouxe aqui um muros Antigos de É verdade, é Momentos para te inspirar que é um bom vinho. Mas hoje estou um bocado em baixo, estou-te sincero. Estou em baixo? Porque fui acusado de... Anda, conta. Fui acusado de ser racista, mano. Ao vivo. a primeira vez que isso aconteceu. Fiquei na época tipo, bro. Ok. está-se bem. Para começar, eu acho que as pessoas, os espanhóis que acusaram de racismo, queriam dizer mais xenofobia. Racismo não é bem, okay. acho que não dizer. Espanho, foste acusado por espanhóis? Por espanhóis. De discriminar espanhóis? Não. Ok. Eu, eu na verdade eu acho que não discriminei ninguém. Isso é uma observação <risos> até bastante. <nos tontos risos> o que é que aconteceu? Estava na loja, que eu trabalho numa loja, e estava a ver, o, tava a ver um, um indie game que fizeram sobre o Squid Game. E estava com o YouTube aberto, estás a ver? E eles entraram na loja e viram tipo o YouTube com o jogo. E viraram-se para mim e um comentaram: Oh, testa a série altamente. Squid e, Games. E yeah, aí eu, yeah, é fixe, é fixe. Um, e, uh, e o outro bacana nunca tinha visto a série. Então começámos a falar tipo três sobre a série, estás Ok, a ver? ok. E eu disse: Oh, bro. eu disse: oh, mano, tens que tipo. O, o gajo disse: Ah, mas eu não gosto muito de. perder Ou seja, eu não gosto de séries muito pesadas, tenho que perceber. Eu disse: Oh, bro, não, não é uma série pesada. Só, opa pá, yeah, como ele, tipo, aconteceu comigo, eu não sabia distinguir muito bem eles logo no início, estás a ver? Tipo, as personagens no certo. início. Tipo, as duas raparigas que apareciam, tipo, eram okay, parecidas. Ok, não conseguias distinguir personagens, porque, são, core coreanos. porque não, são coreanos. e eles estão todos vestidos de igual, a única ah, diferença okay. é, um, yeah. é um número. Tipo, tipo, é só isso que às vezes pode pensar que é uma e a outra, estás a ver? Yeah, mas se tu não consegues distinguir, não consegues distinguir. Isso eventualmente radica nas mesmas coisas do que o racismo. Mas Eu pronto, sei. e depois a de acharam, ao... tu eras racista. Ah, porque eu não consigo... Ai, quer dizer, não consegues. <risos> ou seja... Eu acho que só é burro, mano. <risos> uma <risos> pessoa... <risos> eu acho que racista tudo isso. Mas é engraçado, porque agora também anda a ver uma série de União Marquesa. Que se chama Homem das Castanhas. E estou com esse problema. Porque Pro... são todos loiros. Eu vi para Eu Estás a ver? Há muito... 3 ou quatro pessoas Isso é um parecidas. argumento a favor da diversidade nas produções audiovisuais. Porque senão o pessoal parece de igual, não é? Vikings é a mesma coisa, mano. dificuldade é em, em, em confundir as pessoas. de então, porque... forma semelhante. Exatamente iguais. Um cabelo um cabelo, de cabelo de exatamente iguais. Mas até estou com mais dificuldade. Mas em... isso não é racismo. Mas não, isso é não. revolução. Sim, mano. Mas pronto. acusaram-me de racismo e eu fiquei, tipo, mambo à toa. E depois eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei foi chateado comigo porque não, não aproveitei. Tipo, agora eu vou ver onde é que isto vai. Hum. Fiquei, ué, como também estava a trabalhar, fiquei um bocado até com o pé atrás. Percebes? Sim. Fiquei, tipo, foda-se porque é que estão a dizer isso, só porque eu disse que havia de facto dificuldade em conseguir distinguir algumas que não existe, estás a ver? Depois, agora que eu conheço a série, mas no primeiro episódio e no segundo havia personagens bem parecidas. É o tipo, é eu confundi bem. o gajo que era o melhor amigo dele a com bem. o gajo que, é que é batia cartas É uma coisa perfeitamente natural toda essa dificuldade de é ao fenómeno que acontece o que eu estava a dizer, isso até poderá radicar no mesmo tipo de cognições do que pensamentos racistas no entanto, não é, não há intenção maldosa da tua parte, é apenas facto. Olha, eu não consigo distinguir. Certamente fizesse um esforço para distinguir porque querias distinguir os personagens da série, nem que fosse. Exato. Yeah. Não é? Depois disseste que estavam a falar chinês? Não. Se não, não. Estava, por acaso, isso... Eu podia começar a cantar aquela música do... Não, é Yeah, isso era okay, okay. A é a música uma da série. É tipo. Uma música da série. Há uma... uma música da série. Isso, ah, okay, isso okay. eu conheço. Não sabe a cama é de, um de nada. E fazer, fazer assim. Se calhar já podia ser. <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> e fazer assim que estás a ver. Isso aí, agora, eu não fiz nada disso, mano. Fantá, fantá, don't, don't you want to. fantá, fantá. Olha, Bruno, podemos. Podes, podes. Foi um mexicano que foi à Índia e disse isso. E transmitiu para todo mundo ver. Portanto, eu posso fazer aqui uma homenagem ao mexicano que foi à Índia e disse o não estou nada, estou a replicar o <risos> que o Fluffy disse. Um, mas pronto, foi isso. Foi uma coisa que se passou divertido na minha vida. Sim. Hoje, Ué, eu, a tua vida é uma divertida no geral. E os últimos tempos. Mas repara, sabes o que é que seria muito mais divertido? Começares a consumir entretenimento chinês. Se tivesse aulas de mandarim. Com Olha, nossa, com a, a nossa parceira Isabel, <risos> Senhor, na Senhor, link na descrição o curso uh, principal começou esta semana em que estamos a gravar este podcast portanto se entrarem agora têm sempre acesso às aulas anteriores mas podem também entrar mais cedo nas aulas assíncronas o preço continua com um magnífico desconto de 200 euros uh, há agora mais oferta formativa de outros cursos que podem fazer passem lá nós temos isto sempre ativo não, não mencionamos todas as semanas para não vos chatear, mas pode ser algo interessante para quem nos vai ouvindo. E para nós é porque há que pagar as contas. Howie, howie. How mas how atenção we, how que we? não vem Squid game com zendas, porque é que eu sou coreano. Exato. Não <risos> confundir a capacidade de falar mandarim com a capacidade de entender coreano. Não digam que nós fomos para lá, mandámos para lá nessa expectativa. Voltando. O que é que te trouxe aqui? A tua vida depois? foi uma merda esta semana. Não foi. Mas só Bem, teve essa coisa de interessante que fugiu da norma e, e não fugiu da norma. Por acaso fugiu assim tanto norma e as pessoas fizeram muito mais filme desta vez, não sei porquê. O blackout do, de, do Facebook, Instagram tá claro e WhatsApp uma, é, é assustador. Você imagina que isto tem 6 horas? Eu não tenho certeza, mas já houve, já aconteceu. Já houve 30 minutos. Estavam, agora ficaram... que eu acho que agora as pessoas ficaram mais a panicar porque os outros que eu me recordo foram durante períodos de confinamento. Houve uns no último ano e meio. Mas não foi tanto tempo, bro. Este foi mesmo muito tempo. É assustador, meu. O quê? Tipo, eventualmente isso não podia acontecer, porque obviamente não é o, o meu menino Zeg que está lá a desligar e liga quando quer, porque nem sim. é ele que manda. Tens acionistas, tens CEOs, as coisas não desligam. Ele a partida ele... não é nada aproveitoso de desligar. Sim, assim. sim, claro, mas se ele quisesse agora desligar, nem, não podia, pois não? Olha, agora vou mandaste toda abaixo, o que é, que é para isto? Aconte Acho quer dizer, então é tens pessoas que pagam milhares de euros anualmente para publicidade Opa. e de repente desaparece uh, uh, desaparece um, o... como, como poder... pode desaparecer o que quer que seja mas não deve poder ser assim tão simples quanto não, isso claro que não, porque há acionistas, lá está Exato. Não tomam, numa empresa dessa dimensão não toma a decisão mas cá está a dizer, ah porque há pessoas que têm muito dinheiro metido naquilo, como há pessoas que têm muito dinheiro investido e muito, como há, há pessoas que têm milhares e milhões e milhões de... milhões não diria, mas há pessoas que têm muitos milhares investidos em... É marketing que não vão riaver. Às vezes estás a promover uma empresa tu, que está em ao mas tu, já vi, mas tu hoje em dia, tu vives em dois mundos. E tu, e tu confias que o Facebook se vai manter, por isso é que metes a plataforma. Sim, mas tu, tu vives em dois mundos hoje em dia. Sim. Tu tens o, o, tens digital. o mundo digital e o mundo virtual. Uhum. Onde é que tu fazes a maior não. parte da, da tua vida? Está onde? A tua se calhar está no mundo real. E está, a tua está no mundo real, Mas muita gente está no mundo digital. Porque eu acho piada, estas pessoas que dizem, e agora vou, vou começar. E Rita, não deficiente, meu. Também... <risos> é tudo pela... Ai, e vamos ajudar uns uns aos outros, e abaixo o capitalismo, essas merdas todas. Concordo. Eu ficava, tu... e depois são as pessoas que dizem, pá, quem me dera é que estas redes sociais fossem todas o caralho, estás a ver? Onde é que dizem isso nas redes sociais? E depois não me passou numa coisa interessante, que é a quantidade de pessoal que se ia foder. Tipo, milhares e milhares de artistas, pessoal com lojas, peraí. pessoal com isto, o, é tô, abaixo tá, agora. Tá, tá, ah, mas mandar tudo abaixo porque são capitalistas. Não, porque de facto, tipo, o, o, o Facebook e o Instagram e o WhatsApp e tudo Sim. isso, é, é, é, é, é, é, é o Facebook é o dono disso, não é? Sim. O Facebook é uma mas, das é. maiores empresas, empresas do mundo. Claro. Associas logo ao capitalismo. inevitavelmente É isso, mas o que é que seja... Eu concordo com o que estás a dizer. Estava a tentar perceber se estavas, se estavas a ir a esse ponto é aquela crítica tão fácil porque qualquer coisa, qualquer empresa que seja grande é capitalista, é capitalista. viz-me uma economia numa sociedade de capitalistas o que, é, o que é que se há de fazer? Claro, Pá, é, de ser é tudo capitalista <risos> é, és por inerência tens sim, muito sim, capital atribuído és capitalista mas nem vamos entrar nesses moldes sim. é interessante que tu estejas a ver o ponto de vista profissional e não só só de artistas, muitos negócios. De, de, de, de artistas, é negócios, o pessoal que tem cabeleireiros, Sim. tipo, esteticistas. Exatamente, exatamente. A, lojas, a... Lojas, houve, houve uma cena de surf que apareceu na televisão a dizer que tinha tipo bem, merdas marcadas e depois as pessoas comunicavam por WhatsApp, porque era por WhatsApp pois. e estavam todos fodidos, depois lá resolveram. Dizem mas... que o Zuckerberg perdeu uh, 7 bilhões de network. Imagina a quantidade de dinheiro que o re... as pessoas, os utilizadores. Junta então, tudo. É essas coisas não estão assim tão diretamente relacionadas. Não, não Eu sei que não estão, mas imagina, mas perderam... mas imagina a quantidade de dinheiro Poderam, que também não, não terão não, pedido. No caso não perderam necessariamente. Deixaram de ganhar. Certo, ok. certo uh... Posso só dizer uma cena? Sim. Tu não queres ter, para quem não quer ter redes sociais, porque acha que as redes sociais estão a contaminar tudo, sim. há uma coisa engraçada que se pode fazer. Juro-te que aprendi isto a semana passada. E agora eu vou dizer-te, se calhar acho que é tipo, há ah, se faz sentido, ou se calhar vais dizer não faz sentido. Hum. É não ter. <risos> tipo, é mesmo uma merda do caralho, não é? Juro-te, é daquelas coisas, tipo, parece que estão a brigar. Não, mano, não tens. Que... Não, e depois tu diz não assim, tens. ah, mas depois não vês notícias, é excluído da sociedade. Não, compras jornais jornal é como as outras fazes. pessoas. Sim, pô. faz o que quiseres. Ah, todas as coisas que tu fazes têm consequências, têm consequências e depois, positivas e negativas. Mano, e eu, eu, eu digo-te uma coisa, e eu estou grato pelas redes sociais, estás Sim. a ver? E eu, um, obviamente, que tenho os, tenho os seus prós e tenho os seus contras. Como e tu criticas vida. muitas redes sociais, da Mas... mesma maneira que podes criticar a cidade ou Eu não ficava nada contente. Agora vou agora, agora falar sério. Eu não Sim. ficava nada contente que agora o, o Instagram, ou, mais no Instagram, tipo uma política qualquer que as influencers estás a ver, não podiam ganhar dinheiro diretamente com as marcas. Tinha que, havia agora uma merda qualquer que o Instagram, qualquer parceria que tinhas com uma marca, tu tinhas que pagar X ao Instagram. Imagina certo. isto. Olha, Mas, porque... Se eles conseguiam, já, já tinha um uma ideia, Sim. É? Ou seja, que iam prejudicar diretamente a vida daquelas pessoas que fazem uma coisa que é risível, mas que é justa. E é uhum. nobre até. Não é nobre, mano, sequer é, é nobre, mas é uma coisa que não está a fazer mal a ninguém. Sim. Também da cremes de beleza. Estás a ver? Eu uhum. gosto com isso, porque é risível. Eu não ficava nada contente com, com uma dessas pessoas que ficasse tipo, na merda, do nada. Claro, que claro. Prazer, mas tu fazes humor nada, com isso não quer dizer que fiques contente é com isso, o mal delas. Não, mas parece que o pessoal, ah, mano, isto vai tudo abaixo, vamos foder toda a gente e depois ah, e, as redes sociais vêm tipo Eu não a Eu vi pouco disso, não tive. Nas redes, redes sociais, é, mas... Nas redes sociais, desse dia. Nas redes sociais. Também um bocadinho. Eu dei pouco disso, mas o que eu mais vi foi pessoas de género. Ai, já viram como estou a falar de uma rede social do com aliviada? Estou uh, tipo no Twitter. Sim, sim, pois, mas é isso, mas sociais. saltam de uma rede tipo, social aquela, para outra. Aquela piada meta-meta. Ok, foi o que eu vi. E, parece e, e, e tudo o que eu, eu vi, pouca gente preocupada com aquilo que estás a dizer, uh, com a grande parte da, da economia. Quando, tá, quando eu digo economia, não é aqueles. Bem, economia. Não, as vidas das pessoas Pessoas concretas Que estão muito ligadas redes Às redes sociais <risos> e, e para mim e, e, e é uma perspectiva que normalmente não se tem Sobre as empresas não é? é capitalista faz isso. Mas as empresas criam condições De vida para as pessoas claro. É uma função primordial Das mesmas Obviamente que podemos dizer que não há ali direitos laborais E podemos fazer a crítica a essas empresas Mas ser é, Contra empresas só por, só por existirem e serem teoricamente capitalistas é um bocado idiótico nós temos um amigo nosso que, que emprega para 20 pessoas sim eu acho que pelo que me dizem ele deve ser um, um patrão incrível Bem, se queres por acaso é exceção à regra porque é o patrão, é a pessoa que ganha menos né? mas, mas... <risos> naquela empresa não interessa mas sim, sim, sim, é uma pessoa... sim e nem todas as pessoas são são, são machas claro se... <risos> se não houvesse empresas <risos> Mas é isso, mas é nem todas as pessoas são um mano. É, claro que não, mas tipo, concordamos posso ter... absolutamente... Acho, acho que na, na Google, aquilo acho que é um, um, um bom tipo... Um, um bom local de trabalho, Sim. Acho que oferece boas condições aos empregados. Claro, aos de topo, de topo. Mas, mas a Google topo, também sendo... sendo, sendo, sendo acho de que, de que trabalham na sede, bro. É diferente, exato. Mas a Google não tem muitos funcionários além disso. Ah... Uh, no entanto, tu podes sempre ir a qualquer negócio e extrair uh, externalidades negativas, consequências daquele negócio que são negativas para a sociedade. Claro. E podes criticar, não e não podes é um tentar trabalho. legislá e podes... Pá, Por exemplo, vamos... Uh, uh, uh, o típico. O inimigo público mais fácil número um, Jeff Bezos né? e a Amazon. Que tem, tem trabalhadores em condições absolutamente lastimáveis para os padrões é que nós temos. Não é? Pronto. Uh, tem essa externalidade que é muito evidente e que eu não... Acho que qualquer pessoa deve querer combater, seja qual for o posicionamento político. Agora, Mas é as condições de trabalho, não é? Agora, eu posso dizer: ah, porque a Google existe? Tipo, a Google compra muitos dos adversários e já lá vamos a propósito do Facebook nisto. Há uma prática dessas grandes empresas, têm departamentos muito grandes de MA, Mergers, Mergers and Acquisitions. Se tu tens uma tecnologia fixe, eles compram-te. Tipo, o Facebook comprou o Instagram, comprou o WhatsApp.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 um gajo, né? um programador ou o que for uhum. tem uma ideia de uma, uma rede social cria, o Facebook vê a potencialidade, potencial, potencial naquilo compra aquilo a um preço, acredito eu um, maior do que o valor sim. real daquilo imagina por 100 mil por. euros ou okay. dólares ou o que for se calhar aquela pessoa tipo, vai ser muito vai Vai, vai lucrar muito mais com aquela compra inicial do que se nunca comprar e aquilo nunca vai a lado nenhum porque há uma probabilidade gigante que e, e as pessoas, E as pessoas fazem, esse, fazem essa. Se tu reparares bem, e, e obviamente que se calhar está ligado a isso ao Facebook comprar as coisas, e quando digo Facebook, uhum. digo Twitter, etc. etc sim. Só tens tipo 5, 6 grandes redes sociais desde sempre: o Orcoot. Sim, sim, sim. Wi-Fi. Facebook, Sei, Tens mais e em, em pontos do mundo diferentes tens outras, mas, mas, mas, mas essas são, são as dominantes e, e não há dúvida tens nenhuma. Centenas, não centenas está centenas só relacionado, está ver, não, também está, está certamente relacionado com isso, mas também está a ver com o facto de que isto é uma experiência nova na história da humanidade. E, e tu, tu ali queres ter acesso ao mundo, a piada daquilo é que tu teoricamente podes estar a aceder ao mundo todo. Eu descobri no, no, no Facebook... Já para aí há dois anos, uma pessoa que tinha conhecido em 2006 e estava a ver, e estava a ver uma fotografia que tínhamos juntas e estava assinado o nome completo. Era, era uma miúda sueca. E, e, e escrevi o nome dela no Facebook. Encontrei-a. Tipo, e, e, e, esta pessoa, nem lembrava dela. Escrevi o nome dela, olha, está oh, tá aqui. Essa é que é a piada, teoricamente, uma Eu rede social. É tu. A Não, a racista, sempre, foi, sempre, sempre, foi, sempre foi morena, por acaso. Um, e. <risos> <risos> Será que é a sueca? É hum. tá bem, da gaja, Para de ser racista Ias comer a gaja, escreveste o no nome da queria. gaja Queria quando era puto, quando tinha 12 anos Ele disse 2006, bro Pois, <risos> queria, queria E não, não aconteceu nada Mas Olha a carinha dele triste Avançando <risos> Avançando <risos> <Avanço. risos> Pronto, continua, tinha a sueca, que aposto no facebook Escreveste o no nome da me sueca descobri. no facebook Pronto. O que é que acontece? A piada da rede social é essa. É, tu tens acesso ao máximo de onde... Claro me Quanto é. mais fragmentado isso estiver, é chato. Foi chato para mim quando me apercebi. E aí o Facebook foi a uma primeira rede social em potência. E aí o Facebook morreu. Está toda a gente no Instagram. Vou ter que me Exato, eu fiquei porque, tipo... Pai, bué, tipo... Mano, <risos> puta coisa, tu, tu foste ainda depois de mim. Eu, porque, quer dizer, é pá, man. Tenho que procurar... Eu gosto disto, dá para ter fotografias e músicas e links e vídeos. Agora tenho que à procura das pessoas que sigo. Mas... Exato, Sim, agora mano. tenho o as pessoas aqui têm handles esquisitos. E, tipo, o um nome verdadeiro eu pintava, ou tinha aqueles... Depois já tinha algum, eu podia lá pôr o Francisco, meu tio, ou avô, Pai o meu Drinks. primo. Podia lá a expor a minha vida toda e ver a vida toda das pessoas. Era um grande cartão de visita Tinha os grupos. Tinhas os, os grupos bombavam, já havia tenta... página, tipo, agora um... tu eras página. para tu papavas grupos o Facebook, agora, nem agora, é tens, louco. agora também é que o Facebook tem todas as ferramentas no Instagram, mais o Facebook é um bocado diferente, é muito invasivo a publicidade do Facebook, agora que é muito raro eu lá ir, noto isso, e se calhar na altura já era, mas foi, foi chato, é, eu estava ligado àquela rede social porque soubesse tipo assim, não eu... estou, mas no auge para mim do Facebook eu apaguei. Durante um ano eu não tive facebook Na altura em que mais usava Honestamente, acabou por não me custar nada Sim, mano Mas é essa cena, não é por não te custar a ti Que tu vais espelhar isso para as outras pessoas todas Não, nada, eu estou a dizer, acabou por não me custar nunca me esquece até que depois voltei a criar Mais tarde Senti uma necessidade de me conectar àquele nível com outros seres humanos E perdes, boa merda E perdes, -me. é isso que eu... <risos> Lá está foi, foi, foi, foi uns meses depois de ter entrado para a faculdade Voltei a criar porque as pessoas dizem tens Facebook, não sei o quê...'' Aí dá, e viste isto? Falas, viste este, este... meme? Viste, viste este vídeo? E, viste... viste... e deixa-me mandar-te deixa mandar este link. Vou é. mandar-te uma... Mandar uma música. Na altura ou por, é por coruja ou por e-mail. Certo. certo. <risos> com um <com> BC... <risos> PCC é para o pessoal Exato. Grupo, tipo... para mas, mas para não receber. Mas sabes que existe, eu acho que a forma... Eu acho que... Deve... As redes sociais nas casas deviam ser muito mais reguladas do que que são. Acho que não me protege muita gente que tem. Como é que eu um, ia dizer isso? Tipo, menor, estás a ver? É muito fácil tu dizeres, tu, dizer, tu mostrares-os. chegas lá e médio, está tendo nascimento, tenho 85 anos. Estás Sim. a ver? Um, eu acho que. Eu que eu, cada vez sou mais de apologista de que cada pessoa devia. Para qualquer rede social, para qualquer merda, tinhas que meter o teu aí, estás a ver? Isso é perigoso. Pois é, bro. Mano, olha, é o que é. Que se mas foda. Porque te preocupa particularmente aquilo que as, que as pessoas menores de idade podem encontrar no Facebook, Facebook, nas redes sociais em geral? E não é só menores de idade, eu estou aqui a dizer menores de idade e sinceramente é o que me preocupa. Pessoas frágeis. <risos> não, mano, mas eu acho que qualquer interala, inter, interação que tu tenhas com uma pessoa, qualquer ameaça de morte, qualquer tipo de comentário, estás a ver, tu podes fazer isso. Tu vais à polícia e diz: olha, o. O Manuel Pichagrande, 16, tipo, disse que eu era isto e isto e que me atropelava, estás a ver? Depois uhum. então, ele não vai fazer nada. Só Foi. se for uma coisa recorrente e se houver. As redes sociais são muito cruas. Recebes muita negatividade. Mas é isso que tu não recebes na vida real? Não, é certo. Estás a ver? Mas é por não receberes na vida, vida real que tens que regular na vida otimizada? Uhum. É? Eu acho que sim, mano. Eu acho sinceramente que tu não podes ser uma... Não... Eu vou dar este exemplo. O Tory Lanez, estás a ver? Uh -huh. Houve... Uh, fez um... É aquela cena que eu já te disse. Fez um, fez um Twitter, estás a ver? Uh -huh. A dizer... Uh, uh, desafio qualquer rapper, vocês para me ganharem num diss têm que fazer alguma coisa imaculada. E houve um rapper da cidade dele que fez um beef. Pronto, fez um, um strike um... E, e nessa mesma noite o Tory Lane estás a ver, para o gás na rua com os amigos no carro e filmou, estás a ver e obrigou a pedir desculpa, e o gajo pediu desculpa o outro rapper, certo. e isso não me é uma coisa muito, ai, borrado, desculpa é, 56. e ele apareceu num, num, e disse uma cena que eu nunca mais me esqueço ele, num podcast disse, disse o seguinte se não houvesse um telemóvel ali, eu pedia desculpa porque é que com um telemóvel ali a filmar-me, eu não hei de me comportar da mesma forma como me comporto, sentar tipo a ser filmado Uhum. Estás a ver? Porque é que eu hei de nas redes sociais? Se eu, na minha vida, no meu dia a dia, não sou uma besta, estás a ver? ou porque sou conas, ou porque não sou uma besta, estás a perceber? Porque é que hei é de ser uma besta nas redes sociais? Porque não me acontece nada, porque, uhum. posso, porque posso dizer isto àquela pessoa e não vai acontecer nada? Não, eu acho isso errado. Porque acho, acho, acho, acho isso bem errado, mano. A comparação foi um bocado bof, normalmente. Não, bro, eu percebo o que ele quer dizer, porque imagina, tu não podes. Tipo, tu podes não po Imagina, tu não podes ser uma pessoa de merda nas redes sociais eu, quando como... não és uma pessoa de merda não, na poder vida. Poder podes, que, da maneira Bom, que há muita gente que faz isso. Mas não devias. Da mesma maneira que há muita gente que achas que são boas pessoas ou más pessoas e que depois na não. vida privada não são. Porque nós, nós não temos só uma cara, temos várias. Faz parte. Eu estou à espera que a tecnologia evolua a um ponto de eu poder carregar um botão e de repente todo outro lado é cá. Telet Teletransporte. Ui. Tu, por uma... Mano... Tu, Keyboard Warriors, sei, Eu joenho. sei que estou aqui a falar e se calhar não é assim, eu acho que as coisas vão sempre mais reguladas, acho que ameaças de morte... Essas pessoas... De, não, acabava tipo, a internet para eles? Tipo, tipo, uma, tipo dois anos sem internet, estás a ver? Meio ano... Se ameaças de morte alguém... Fica claro, mesmo, mano! Sempre. Tu não a <risos> ameaçar de morte as pessoas, bro! Não, pois não. não. Isso é evidente agora eu não estou a ver como é que tu na prática farias isso, é a questão que eu estou a colocar claro, claro, lá está, claro. tinhas que associar tu para, tu para punires alguém tinha que haver um internet no que caso da internet tu eliminas a sua existência eliminas aquela conta, mas a pessoa pode voltar a criar ou seja, tu tens que punir o ser humano em carnívoro portanto a partir dali tens que o encontrar mas depois vem a questão da privacidade não é? Mas acho que estás a expor a tua privacidade, quando eu estás a tentar, não a... tipo, me importo a privacidade, tipo, toma cagar para isso. Eu também. Minha privacidade, o que é que eu vou fazer? Anda construir bombas em casa com chinelos e hidrogênio. Não, não, eu também não me importo muito. O que é que eu faço, também, eu, eu, eu também não me importo muito na teoria. E tu também não. Mas tirarem a privacidade, eu estou, eu, eu até refleto refleti nisto depois do da conversa no episódio anterior com o André Copilho. já tinha pensado várias vezes, mas pensei e se na prática me retirassem a, a privacidade? Pai, eu não ia gostar, porque pensei em casa em que ela foi nem foi retirada foi se um pouco na minha privacidade como por exemplo, quando inicialmente eu agora já me habituei, nem sei se isso é positivo porque pode ser usado para outros para variedíssimos fins quando comecei a perceber que aquilo que eu falava perto do telemóvel depois me ia aparecer em publicidade isso é, é bem, doente, já, meu. Sei, mas Toda a gente tem, tem experiências isso, dessas e é, sentes-te sentes muito... Mas sentes-te estranho, bro. Mas agora imagina que isso era comunicado. E que era tipo transparente. É. Imagina, tu sentes isso. Que sentes que é tipo estranho para ti. Okay. Porque tu não, tu não estás à espera que isto aconteça. Imagina, não é, não é transparente da, da parte certo. de nenhuma entidade que... Okay. Agora, okay. arranja uma entidade tipo, responsável, confiável. Nós, teu... nós ouvimos o que vocês dizem. Ouvimos... Mas usamos para estes fins. E claro, não estou a dizer que vais criar de um dia para o outro uma entidade confiável a esse ponto. Não vais. Tu tipo, não confias nos governos que tens. Sim, é isso. Por isso. Agora, mas no, no mundo utópico, conseguimos Como é que né? confias nos governos que tens a... Isto também se liga muito com... com ah, a... O pessoal ouve, desculpa, bro. o pessoal ouve para controlar a nível do pensamento político, a nível do pensamento de compra, etc, etc. Já é isso, né? ouve? Já ouvem. Eu estou aqui a falar, começa a falar de pijamas às riscas, daqui a bocado dou pijamas às riscas, estás a ver? Sim. Mas politicamente, teoricamente, não. Porquê? Hã? Imagina que tu, tu és uma pessoa... Não, porque teoricamente há regulamentos para que isso não possa acontecer. Sim, está bem, mas... Daí o Cambridge Analytica. Mas... Eu sou o assim? disso, Marco. Me ouçam se... mas se tu tivesse uma merda que... Qualquer crime que tu fizeses... ou se CTV no Porto. Tu, ou tu, tu estás a é dizer que estás relativamente à vontade com isso. Eu estou 100% à vontade com okay. isso. Mano. Então tu achas que para teres acesso, que achas que é socialmente justo que para teres acesso a todas as funcionalidades de um smartphone, estamos a falar aqui teres ou não teres um smartphone, que te traz muito mais do que redes sociais, etc, ah. aquele engenho. Vai ter a capacidade de registar as conversas que tu tens com o teu namorado. Com toda a gente. Estás a ver? Toda a gente que eu falei até hoje. Na boa. Se já não têm isso? Estás a ver? Já têm, atenção, já têm. <risos> não necessariamente. Bro, vou dizer uma merda. Sás a quantidade. Isto aqui, a quantidade de vezes que me entro no Instagram é absurda. Estás a ver? Sim. Tu, e tu estás ligado com a tua conta de, do Gmail, se a tua conta do Gmail for a conta associada ao Instagram, bastas, basta abrir um, uma aplicação qualquer um site qualquer manhoso, que fica logo os dados todos ali pois é por isso que roubam contas. Certo. Entre outras coisas. Eu tenho quase a certeza, estás a ver, que isso já existe. É que, tipo, é, tudo aquilo que eu digo na net, está na net, estás a ver? Tudo aquilo tá, que eu digo no inbox, fez... está no inbox, estás Eles a ver? têm artigo, tenho... arquivos, tenho... arquivo, tudo. Eu já, eu já acho isso. Pode, não, Pode não, não, não, não ser verdade, mas eu já penso assim que é. Por isso é que também tenho, tenho cuidado naquilo que digo. Um, pá, se por causa disso prevenires um, um bacano fechares uma rede pedofilia fizeres isto, fizeres aquilo, prevenires um futuro atentado uh, tipo nos Estados concordo, Unidos concordo, mas nós não estamos a falar disso então. ou, por, ou pelo menos eu não estava a falar disso eu estava a falar Não para, assim. fins Não para fins comerciais. Para fins. Sim mas, é isso. Sim, mas depois, se for para isso, Prop... também vai para mas isso. Mas depois, os próprios fins de segurança podem ser diferentes. Mas imagina, vão-te aparecer. Uh... Nós somos completamente Policidade. brainwashed. Se o pronto. governo for corrompido, se o governo for corrupto, imagina. Por que, é que tu abras Nike? Hã? Peraí peraí, peraí, peraí, peraí. Se o teu. Aqui a questão é: tu estás, tu, tu estás a agir num princípio de fé. De, de, de um governo ou de uma entidade estatal que te vigia não, eu não e, que o faz, Isso é e o faz e e eu faço de boa eu... fé não é o que tu eu estás a que dizer era uma para utopia. prevenir um atentado e não sei quem então eles vão fazer de boa fé ok não não eu, desculpa, olha olha para os personagens políticos que tu tens aí em democracias muito elevadas olha aquele Portugal em personagens políticos em Portugal o que é que não podem fazer políticos e não Mas eu não só para, para aniquilar um adversário à, à luz, dessa. tu começas a abrir portas, entendes? Baseado na fé de um sistema político que tende para a democracia, tende para a democracia, e vais dizer, oh, ok, tudo bem. Eu, eu ou, então ou me, expli ou me expliquei mal, ou não era é isso que eu queria dizer. Porque não, não é que vocês, vocês vão usar as minhas conversas para parar a rede de pedofilia. Se calhar vão usar as conversas do Bessa para aprender porque ele se manifestou contra x, y, Z. Ou é visto como ah. perigoso. Se for perigoso, é. Yeah. <risos> então se me isso. <risos> se for perigoso. Claro. Se for perigoso, como a. Uh, o Álvaro Cunhal ou o Mário Soares eram perigosos para o oh, é um um antigo regime. Estou a falar de uma realidade que não terminou assim há tanto Mano, tempo. Um gajo tem um regime bacino assim, não tem Mano, para começar é a ter redes é é tô... sociais. <risos> <risos> não, calma. estou a falar que de realidades realidade históricas diferentes. Uh, a China, por exemplo, tem isso. E tem imensas redes sociais. E tu, e tu, e tu dirmias, querias ter um sistema de crédito social como a China? Porque aquilo mede mesmo não. o teu bem e o teu mal. Mas, mas eu estou a falar... Nesta realidade, que tu reparas, é aquilo que nós, nós falamos muito, mas aprendam mandarim na mesma. Mas é aquele que nós falamos mesmo do, do país mais poderoso do mundo, e é por isso que devem aprender mandarim. Coisa bela, de Paula. Não, <risos> não falas, falas do um país que é autocrático e que, e que institui sistemas de, de vigilância e de punição dos seus cidadãos com base naquilo que, que deles obtém. Hum. E, nós, e, e isto parece-me parece -me completamente incauto começar a dizer, eu não me importo. Em termos pragmáticos. Repara, eu volto a frisar. A semana passada, ou há duas semanas... Mas tu, estás Ramos, a... tu, tu eu abstrato, disse, tu, consegues, tu consegues abstrair o tema e depois vais ao concreto para um caso específico. Exato. que eu estou a dizer? Mas não, é não porque eu estava a fazer exatamente assim, a mesma coisa que tu estás a fazer, mas para um caso específico é o nosso caso em Portugal. Mas é o teu caso agora! E tu estás a falar de um caso noutro no país. Sim, agora. Neste exato. tempo não, e mano, espaço, mas não é... o um caso Bom, agora, mas eu estou a falar nesta realidade. Mas eu não estou a falar do Burundi, eu estou a falar da China tu estás a dar o exemplo chinês sim a China que por exemplo é detentora da EDP o governo chinês sim, ok bro, é, sim, assim, é, é o, o governo ou empresas é controladas isso. pelo governo chinês são são detentoras de grande parte das empresas que influenciam a tua vida hum. olha do TikTok por acaso esta é ser uma empresa estadual na mesma mas é uma empresa chinesa tem que tem que concordar senão desaparece misteriosamente o e nós estamos a dizer aqui a, a abre portas porque nós já estamos chaves, nós vivemos em Portugal, na, neste na... país, ou na União Europeia que nos vai sempre proteger, mas nada te garante que, não vá, que te vá proteger para sempre há 50 anos, e tu ainda vais estar vivo daqui a 50 Mano, anos. Mas eu não estou a dizer isso a falar Nesta a realidade estamos a falar de uma coisa que nunca vai acontecer. O quê? Uh, tipo, nunca vai acontecer isto. O quê? Bom, enquanto influência famílios. cultural chinesa? Não, não o então. que nós estamos a dizer de, um, uma de, de existir uma entidade regulamentadora que, que te diga que tudo. tudo. Porquê é que não vai? acho muito que difícil, principalmente Poxa, nos próximos fica, fica, anos. é um tiro no pé, a nível de. Se, se houver agora uma rede social que diga, se o Instagram agora dizer, olha, vamos ler tudo vocês todos. Muita gente deixa caga no Instagram Exatamente. e vai para outra. Então, da é. mesma forma que tu disseste então, Quem pouco... alguma coisa Olha, olha. <risos> eles não ganham nada. Claro Mas não. eu não estou a falar de um horizonte temporal em Mas que o Instagram que... exista necessariamente. Tu tens que pensar além daquilo que existe neste momento. O Instagram, mas há é, sete é, anos, era absolutamente irrelevante Mas o que estás, na, a, estás a fazer é o que eu que, exatamente, estou a fazer aqui. Estás a pensar num futuro hipotético. Estou a pensar num presente hipotético. Pronto, <risos> o problema é que se, pens, se pensas num presente hipotético para formular cenários que não existem, não faz sentido nenhum. Tens pensar num futuro hipotético, em algo que ainda não aconteceu. Tu pensas num Acho passado e tentas concretizá-lo. No futuro tens de tens, tens trabalhar em hipotéticos. O teu presente não me importa se o meu presente é hipotético. Eu não estou numa série em que de repente muda tudo. Não, há um progresso qualquer. isso é daqui a 50 anos, a influência cultural chinesa, ou de quem for, ou de um regime autocrático, ou, ou de, um, de um vilão feito Marvel da vida, ou de um consórcio de vilões, já lá vamos aos Pandora Papers, uh, porque há, há pessoas, há pessoas, há entidades, há grupos com poder e interesses próprios neste mundo temos que admitir isso e, e, e se nós que somos o mexilhão do mexilhão começamos a pensar, ah vamos deixar vamos deixar que interesses mas meus imagina. que nos sobrepõem porque me beneficiam a mim naquelas poucas coisas da vida e não imaginamos os futuros possíveis e dizemos, ah venha sem crítica estamos a correr um risco muito grande por mim que se corra o risco, estou-me a cagar se eu morrer amanhã, como vós sabeis, meus queridos, eu morro mas a maior parte das pessoas não mas tu disseste uma eu, coisa que é que é eu não acredito que nada disto vai acontecer, no mínimo, 100, daqui a 100 anos. Não acreditas ou tens base para que fizeste análise, Não, porque as imagina. Pessoas, não, não porque, as, as, porque imagina, tu próprio disseste ainda agora que Sim. há não muito pouco tempo estávamos em regimes completamente controladores que... Usariam uma ferramenta dessas para controlar imensas pessoas e vai se, faz -se é manter na pois, nossa caminha, cabeça. Muito mais e não, não nos vamos desapegar das coisas. Da mesma coisas. maneira que o, que o, que o Instagram não, não diz não te vigio, diz eu não te vigio. Não, não, não aceito. Vigiando, o Estado Novo dizia eu não te vigio. Vigiando. Vigiando. Pronto. Da, exatamente da mesma forma. Portanto, Agora, tu queres, tu queres que o Instagram te diga eu vigio-te. Eu vigio-te, mas, ah. mas uso. Mas oh, uso. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. O que eu quero fazer ao, ao vigiar-te é isto. É isto. E, okay. e, e serem claros, obviamente, que não acho que vai ser possível agora. E, e em palavras, como é que tu defines o é isto? Quais são os, os fins do Instagram? Não, eu defino... Ok. O, vamos, então, vamos, o, a concre vamos concretizar o Instagram disto. Eu defino que vou ouvir todas as tuas conversas e o meu único propósito, o meu único propósito, Bessa é vender-te produtos. Produtos que passam por um crivo nosso. Tu, tens, tu confias em nós, não confias nos nós. Mas espaço. aí eu, faço é um mas um aí eu uso propósito. a balança, bro. Eu tenho, atenção, eu tenho aqui uma ferramenta que há 10 anos atrás era impensável de existir. Há 5 anos atrás não fazias ideia que existia. Eu agora apresento-te uma ferramenta que permite que eu use para o único propósito. Três anos depois, houve um ataque terrorista impedido com as nossas escutas. Portanto, agora vamos, vamos começar a assumir que para fins de... Se ainda, se ainda tivemos num universo americanizado, porque para fins de national security, nós vamos continuar a ouvir e vamos impedir-te, se for caso disso. Agora tens que mostrar o teu BI. Ah, olha agora, se tu quiseres ser parceiro, aqui tens que ter o teu número de segurança social, que no nosso país os sistemas estão muito diferenciados, mas, por exemplo, se tivessem o número de segurança social de um cidadão norte-americano, podes saber muita coisa da vida privada dele. E continuo a dizer que faz todo sentido. E as coisas podem evoluir perfeitamente nesse sentido. Eu não estou a dizer que vão evoluir nesse sentido. Eu estou a dizer que, antes de tomarmos uma posição relativamente a isso, devemos pensar. É mais de todos os Eu acho que é uma coisa que nós não andamos honestamente. E se tu ao usares essa informação, para as para coisas incríveis. E para o mal também. Para o bem. Para o mal. E para o mal também, que seja para o mal também. Isto não é bem assim, Que seja para o mal. Sim, que seja para o mal. Claro, imagina, tu estás a dizer que o que vamos usar. Eu Não estou a dizer isso. Mas estás a dizer vamos usar isto para vos encaminhar a nível de marketing de vendas. Sim. Isso é errado Eu Porque usas uma balança. Não me compensa gastar dinheiro numa merda. E nem é só isso. Mas isso é positivo. Não é? Para mim é negativo. Para ti é negativo. Mas para muita gente é positivo Olha, eu quero comprar este produto. Repara, se tu fores um utiliza... Agora estou a fazer uma chalaça. Mas se tu fores um utilizador, imagina, estás a estás a cenas da Amazon, Amazon, Amazon, estás a contribuir para o lucro que pode ser uma coisa entre eles, estás a ver, olha, empresas que pagam mais aparece a cena deles e tu vais automaticamente consumir mais daquilo. E pronto, e no caso da Amazon, tu se calhar vais mandar vir uma coisa que chega mais rápido e tem a melhor qualidade e um preço mais barato e que tu, como consumidor, afinal sejas beneficiado pois agora somos as E assim. estás a beneficiar uma empresa com as quais as políticas não concordas. Já acontece. Sempre. Exato. Mas eu, eu acho que... Mano, ou então... Ou então mas, porque lá está, tudo aquilo que tu escreves numa coisa... Tu tens de ter, -me, ter -me um bocado de consciência o que é que eu estou a escrever, mano. Digitalmente, sim, mas eu não estou a falar. Uma coisa é tu digitares um texto e inseri, inseri, inseres numa interface e mandas. Hum. Outra coisa é tu, por exemplo... Teres uma conversa, olha agora quero falar só contigo, estás com o telemóvel no bolso e estás a ser ouvido nesse momento, o telemóvel que é de facto, já é uma, uma componente quase não orgânica do nosso corpo. Mas atenção! Nós. Mas adota, nós estamos a falar, eu estou com uma pessoa, acho que conversas tipo se eu fosse terrorista, estás a ver? Se eu pudesse tipo, comentar com qualquer coisa, não ia falar no Instagram. Mas não é falas no Instagram, é falas ao lado do telemóvel. <risos> mas é isso, pronto, mas já acontece. Mas nós desborrugamos. Já, já, já. Acontece, já. Então, acontece já, mano. E... Mas... Eu, e tu, já, eu já estive contigo a falar de, de, de parabéns. Nunca, nunca vi parabéns. E à noite estava a ver parabéns. Sim. Porque eu nunca falei. Apareceu um parabéns, parabéns, parabéns, parabéns. Sim. Quer comprar um parabéns, parabéns. Tu uma bebida, meu. Uma, isso, a bebida olha, é eu é quero ridícula. ir à Córcega, apetece-me. Já vou ter viagens, olha, viagens para a Córcega baratas. Já me aconteceu isso, baby. Olha, então, Bebios? então, então mano, Há uma, há, uma, há uma cena que eu digo muito quando estou com os copos, que quer ir ao Zoo da Maia. Agora diz que <risos> Roubar um tigre. <risos> roubar um tourigal, o touro o simbol... Ele quer ser o, o Tiger King do... da <risos> eu, isso Foi pouco depois de ver o Tiger King. convosco que a primeira vez que tivesse a ideia quero querer libertar um tigre. <risos> não, não, tu não querias libertar. Tu querias roubar... Tu num, tu num, não, nunca ideia... nesse dia tu disseste eu não, quero não, não, libertar não, não, um tigre. Okay, mas... Tu querias passar pela experiência de ir saltar um jardim zoológico. Não queria nada. Assaltar <risos> jardim zoológico. <risos> eu estou interessado no bem-estar daquele ser vivo. e, assalt... e Ia largar, a um, e a largar um tigre em subfeita. eu Estou preocupado com aquele ser vivo, mas depois ele no passadice de feita A minha ideia, subfeita a, a, subfeita minha ideia com... a semana passada é entrar com o tigre de maus hábitos. Pois era, bro. Eu, olha, vou roubar o tigre. Às nove vou roubar o tigre, Às... à meia-noite estou a entrar numa... pois nem entrei. Sim, é, depois e depois as pessoas haviam a conversa e tu eras preso, porque estavas a, a planear roubar um tigre. Exatamente. <risos> mas porque já repeti tu... tantas mas vezes. Mas depois tu uma merda. Já pormenorizei tantos planos. Mas depois tu dias uma merda em tribunal. Alegadamente. Minha... Que <risos> ironia. Não. Não, mas imagina, agora... Não, agora... Já tens uma task force. É, eu, ta... eu... É o gajo, do... o gajo do tigre. Agora, eu estava a chegar ao trabalho... E estava a polícia. A e estava a... a polícia à porta. Task tá Force tá -se... <risos> Eu era preso por causa de uma ideia estúpida que tenho contra o lembra Ou lembras te quando há, há dois episódios atrás ah, falaram daquelas, um ideias, um ma teste daquelas <risos> ideias macabras que temos que toda a gente ou grande parte das pessoas tem ah, sim. e que são censuráveis? Mas essas ideias não são partilhadas. Uh, o problema, mas nós não, não partilhamos aqui? Aqui é até foi tu... partilhamos, partilhamos. Não, Mas não partilhamos já em privado? Contexto. Assim Contexto. Contaste o quê? Tu nunca disseste eu realmente quero fazer isto. Dissaste, eu pensei isto ah, e sei que é errado. Mas não é rapaz... Tô... É que nós estamos a pegar numa conversa tipo e, oh, bro, já, já pensaste fazer isto? Do que realmente... Oh, vamos lá, não estamos a, a falar do tu Scooby. Tens, não, não era o Scooby mano. do nem o Shaggy que estavam a analisar as coisas. <risos> pois, <risos> não eram pessoas, bro. É, não há contei é, é, isto. É, e eu um O pessoa. contexto. O é e perceberam a nossa conversa. E ia ver muita palha, né? não era? Tu dizes, olha, eu vou pôr uma bomba no marquês que apareceu. Sabes... Não, tu sabes. <risos> Prender-te, bro. Então, então, eu vou agora entrar mesmo numa cena uh, não, bem, cara, tá completamente distópica. distópica. Atenção. Mas que na altura, no caso, eu estava logo. Fazer... sabe o que que essa quer dizer? Eu vou fazer aquilo, <risos> que, chama... vou fazer aquilo que, que gosto de chamar Teoria, da... teoria da Conspiração Consciente. Olha, diz distópica. O que é que não sei? Passa à frente. Distópico <risos> é o oposto do tópico tá bem mas há pessoas que não sabem é uma palavra que tem muitas muitas, muitas muitas sílabas tá bem quem não sabe porque é que as comigo pronto hoje em dia essa o alerta para que seres humanos fossem examinar essas essas conversas não é? hum. seria dado por máquinas porquê não porquê porque nenhum ser humano... <risos> <risos> o quê? Tu achas que, tu, para ouvir todas as conversas, tu, achas que Sim, te e apareces... e... tu falas cachaça agora, nunca falas, estou Falo... agora a falar de cachaça, vai-me aparecer um anúncio de cachaça daqui a duas horas no Instagram. Achas que há um gajo que está a ouvir o meu telemóvel? Claro que não. Primaço, eu vou te explicar o que é que acontecia. Tu tinhas palavras-chave, oh. keywords, estás a ver? E quando tu aparecia pensais? tipo bomba, essa pessoa ia ser encaminhado para uma plataforma. Nessa e... plataforma tinhas Se tu quisesse... davas mercado de trabalho a pessoas, contratavas muita gente. Estás a ver? Sim. Tipo um call center da nós Sim. Pronto, e depois tinha as pessoas... Pronto, é Isso isto. era o que poderia acontecer. O que acontece na realidade é que, são, é que são algoritmos, são redes neuronais que detectam palavras-chave ou sequências de palavras. Porque se eu fosse falar contigo de fabricar uma bomba ou de pegar num avião e ir contra o Palácio de Belém... Desculpa, estava a imaginar... Estava <risos> a imaginar o, o agora... <risos> Se eu, se, eu for, se, for ao, se eu for ao Zoo da Maia, se eu for ao Zoo Maia... Não entras. Calma, se eu for ao Maia, estiver a planear ir ao Maia, roubar um tigre, entrar num avião, uh, tomar, tomar conta do avião, aterro na Portela, <risos> mas só tomar um do avião por piada, largo o tigre... Na Portela? É, o aeroporto de Lisboa. Uh, largo o tigre no parlamento, hum. Atentado terrorista. É tipo. É equivalente àquele ao tigre janeiro nos Estados Unidos, ao toca a congresso. É um, é um gajo que, que leva um tigre de Zudamaia para, para o parlamento. Se eu for fazer isso, correto? Eu não vou dizer por essas palavras. Eu vou estar a falar em código. Yeah. Se calhar aqui o tigre que eu estou a falar é uma bomba. Se calhar é no carro que eu vou a transportar, mas, etc. Estás a esquecer de um pormenor muito importante do ser humano? Sim. É preguiça. É, é, pá, é claro, é dizer que faz muita coisa, no. não é isso? É tu tens que aprender uma eu linguagem que... nova para falar, não é? Não, ias aprender uma linguagem nova. A linguagem em código é a coisa que mais se usa no mundo. meu. O Pinto da Costa falava da fruta. Não ah, esse, esse, é esse código. Não é, não é esse código. Ah, <risos> estamos a falar de um gajo que se acha imponente. Então, para vida, costa Olha, você quer fruta? Olha, embora, quer né? fruta? Quer fruta? Mas isso é que estava a putas, mano? Isso é estúpido. O que eu te estou a dizer é que esse, esses algoritmos que existem para detecção, que de facto existem, e, e quem denunciou foi o Edward Snowden. O Snowden denunciou que estavam a fazer coisas com a tua informação e com a tua comunicação que tu nunca imaginaste. Mas entretanto, desenvolvem-se a um nível em que detectam padrões de linguagem. Tipo, este cara está a planear qualquer merda. Ou este que está a planear qualquer merda. Uhum. Ok? É um bocadinho mais desenvolvido de que como fabricar uma bomba no Google. Mas detectam os estes comportamentos. É verdade é que consegues buscar tudo a Amazon? E vai buscar a Amazon. Isso. Por Não, isso que é o quê? que aconteceu a Amazon aqui. Não percebi. É, é fácil mandar vir com a Amazon. Agora não, não, não. Agora vai ter de pagar 137 milhões de dólares por, por causa do, de problemas de racismo numa fábrica, eu já não posso falar do meu pai. Não posso falar do Elon Musk? Não, pronto, agora temos de falar do Bezos. do Elon Musk. Eu falo bem, quase sempre, mal às vezes. Do, do Bezos posso falar mal, mas também posso falar bem. É, mas eu não forma. percebo a Amazon aqui porque não percebo porque não, algum... por, por... O contexto ali, se já se consegue... é Já consegue. Não, porque... Porque... não tem a, não a ver com a Amazon ver. Eu disse que a Amazon mas é foi Mas uma bomba tipo... no YouTube. Mas a verdade é que tipo, tu, tem... é tu já tens acesso a essas coisas. Tu tens a tanto acesso. Oh, tipo... oh, Achas mas, bem? Olha, tu não tens acesso, não tens know-how. Tu tens de ir à internet buscar. E o que vocês estão a dizer, eu não discordo, é que é legítimo haver um sistema de vigilância que detete Hum, esta pessoa já está a ter comportamentos suspeitos. Ok? É. É legítimo, pergunto agora, que o Facebook tenha... preste atenção a todos os grupos, todos os grupos que existem no Facebook, a ver se alguns estão a planear alguma coisa de errado? É legítimo. É legítimo. E o Facebook é que define o errado e o certo? Não. Pronto. Sim. Temos aí um problema. É. No, no Twitter já defini isso. O Twitter, o Twitter já defini se é pacífico e é pacífico. O, o Twitter Trump. já está a definir o que é que ele é errado. E é pacífico Mas... para ti? Hã? É? Exato. Porque o Twitter bloqueia do Trump, pessoas. Não. Já falámos sobre isso. Não... É o é que eu é que estou a dizer. Pronto. Achei. Por isso mesmo. Então estás a ir ao encontro daquilo que eu estou a dizer. Sim, não. Estou a fazer estes casos em específico, sim. Tu... Acho O que, que é eu digo errado, é, pior, tu é. a dares, imper... tu dares entidades privadas, já é um... é um risco. Teoricamente, entidades governamentais, estatais... Há menos, há menos risco, risco porque há uma continuo, confiança dizer, mas continua e eu acho. continuo, porque eu, eu não deixo de, de, de ser muito suspeito em relação a isso porque eu não acho que as nossas conquistas estejam asseguradas estas é coisas isso. que nós damos todas por garantidas tendo em conta Acontece, o mundo é muito pouco em que crescemos e crescemos é uma realidade muito recente se não estava a pensar, tipo, -te, isto vai ficar sempre assim estava, estava na mentalidade que isto vai ser sempre assim não, não é vai sempre assim mas eu estava. Ah, e tu estavas? Estava nessa Posso dar este exemplo? Só, só desculpa. Eu sei que... o, uh, o Ricardo Luís Pereira, no uhum. programa do, do, do... Isto é usar é, é, com quem trabalha. Sim. Fez, um, fez uma cena do Hitler, junto à palavra Hitler e Larilas. E meteu a cara do André Ventura. Ok. Se eu pegasse agora, eu sempre mexer no Photoshop, pegava em ti, estás a ver? Criava uma página na internet, como acontece. Eu não sabia disso, mas por acaso não acho bem. É isso mas que continua. Eu, eu pegava em ti, pegava na tua cara, como acontece em muitas escolas, criam um perfis falsos com pessoas, ia gozar uhum. com ela e metia tipo no Photoshop todos os dias, metia, publicar uma fotografia de tu, tipo, a fazer, tipo, sei lá, espasma a pila, estás a ver? Que isso nos, nos putos é uma coisa que é, é, traz bullying, estás a ver? Ok. E eu não podia fazer isso. Mas posso fazer isso. Uhum. Tipo, eu tenho carta branca para fazer isso. Se ninguém saber quem é a pessoa na escola, olha, uma pessoa que criou aquilo, vamos mandar aquilo abaixo, vamos jogar para o Instagram, o Instagram vai mandar. Não, estás a ver? Tu poderes arranjar uma forma de controlares isso, eu não sei como, mas tu consegues arranjar uma forma de tu não poderes ter um perfil falso, estás a ver? Tu tens que, se tu estás a dizer uma merda, tens que assumir. Sou eu que estou a dizer isto. Eu acho que pronto, eu acho que é isso que, pelo menos ao mínimo, é ter isso. Tu não podes estar a falar com uma pessoa que não conhece já ninguém. Na verdade, há uma tecnologia que poderá vir a permitir isso no futuro, não é muito longínquo. é permitir o quê? A blockchain. A permitir o quê? Que tu uh, sejas quem és na internet. Por exemplo, permite uma coisa que agora é muito discutida, que é o voto online. Sim, mas é isso. Eu, pronto. Acho, que, é, pronto, eu acho que é mais são, são desenvolvimentos da blockchain e do modelo de consenso em que de facto, por exemplo, com acesso biométrico, em que de facto tu és na internet a pessoa que dizes ser, eu estava a muito ser uh, e eu, eu estava a atender muito para o outro lado, mas obviamente que a solução tecnológica para, este, para estes problemas pode existir. Não creio que a solução seja deixar a decisão arbitral, seja na empresa, seja no governo. Tem que ser uma cena que fundamentalmente, uma tecnologia, no caso, que fundamentalmente determine isso. Daquilo que eu sei, e não sou nenhum programador nem nada que se pareça, há possibilidades da blockchain de fazer isso. Não. Assim sendo... Concordo. A ser Até uma máquina regulamentar dar, dar, dar, deixar qualquer entidade regular e re regulamentar o nosso espaço social, vigiar assim de forma panótica o nosso espaço social. Eu, tenho, eu coloco muitos entraves a isso. Sim, baby steps. Pois o é baby steps. Se forem baby steps numa determinada direção, depois já deste um. Não sei, mas é só um isso. Acho, acho mesmo que tipo. Sei lá, tu, tu estás a falar, és o Chico. Tu não podes, tipo, ir para a rua cara tapada, com modificador de voz, falar para a polícia. Tu, tu não podes, mano. As pessoas têm que saber quem é que tu és. Certo? Tu não, podes ir, tu não podes andar tapado na rua, bro. Não sei se... vai é para uma urinusaria cara tapada. Não, <risos> ah, vai, sério, vai. vou te dinheiro para... Tu, e entra no cara tapada. Olha, é ganda ski. prank, mano. gaste prankster. Pranks, pranks, <risos> <tu. risos> é, não podes fazer isso. Tu não podes entrar num shopping todo tapado, não se vê nada, quem tu és. Tipo a segurança bela que contigo? Certo, certo, certo. Ok. Não é Posso andar na rua. Bem, no aeroporto. Mas não andar na rua. Mas não andar rua. Mas não é andar na rua. Olha, confirma isso. posso andar na rua de cara, cara tapada. Posso... Estou tapado. Imagina, mas imagina, eu posso podes. chegar atrás de ti, me dar rua dizer: Vou-te matar. Podes. Podes, podes. mas de liberdade. Tu quiseres. vais processar-me depois disso? Não, eu posso, eu posso, eu posso, eu Claro, eu posso fazer isso. Eu e achas que esse processo é se processa a algum lado? Não, não acho. Pronto. Então o que é que achas que o gajo a é dizer: Vou-te matar na internet? Um vou-te matar, está-se bem. O problema é que são 330 mil, Mano. Tu tens, tu tens, tu tens pessoas famosas que já certo. Mostraram me mostraram prints certo. famosas. Tens pessoas conhecidas já mostraram Mano. prints na net de ameaças que recebem constantemente. E a culpa pessoa. é de quem? De quem ameaça, correto? Não, mas essas pessoas. Já, tu não a pode... culpa é de quem? De quem ameaça? Alguma vez existiu um modelo, tipo, a rede social existiu ah. em algum momento em que tu tens essa expansão Sim. e em tanta gente interage contigo em que isso não aconteça Não. então na minha opinião o Onus não passando a culpabilização para a vítima, para a vítima <risos> mas o Onus passa para a vítima que escolhe isto é uma grande merda que ainda não está solucionada eu não posso fazer nada em relação a isto <risos> tenho que aceitar como diria uma lenda da internet que certeza que já recebeu muito weight é lidar irmão não mas eu Nesse não, caso não vou, específico, eu estou a dizer, de de mas eu não gosto. não uma ah, entrava nunca por aí, mano. Mas se tu estás a dizer, é verdade. Se tu estás, se estás numa zona em que. Hum, olha, se tu tomas de cara de cara essa decisão, de acho que podes andar de cara tapada sempre para lá. Como é que viste isso? Na Constituição eu... da República Portuguesa. Ou diferentes mas, notícias é verdade, relativamente mas eu acho que a isso. a que tu não podes, mas pronto. Uh, whatever. Um, e whatever. E whatever. Um, Agora, tens, agora já não tens o Sim, vez. mas por exemplo, vou botar este. Houve um gajo, uhum. e eu é engraçado, no, no, no, no Twitter ou no Instagram, já sei, fez uma publicação a é dizer: uh, Meninas do Porto, tenham cuidado, portanto andava, tipo, vou a ver. começar a. Também tenho visto, tenho visto muitos relatos. Mas houve um que, pronto, que disse isso. Foi bombardeado de ódio por muita gente. Estás uhum. a ver? Tu tens uma pessoa, tu tens uma pessoa. Sim. Um, ou seja, tu, tu, aquela pessoa em específico sabe o que é tá, que está a fazer. Uhum. Certo? Estás a. Tá, não, está. E, e, e recebeu comentários de ódio. Mas isso não interessa. Mas sabe o que é que estava tá a fazer. Uhum. É, comentários de ódio, dizer que tu és uma merda, dizer isto, dizer aquilo, acho que é cagativo, estás a ver? Sim. Tu seres o um Marco nesta vida e dizerem e vou desventurar a ti, a tua família, vou o outro lado do teu cão, estás a ver? A mesma pessoa constantemente ameaças e, e não acontece nada. Tu achas que isso é é fixe? E a culpa é do Marco? Não. Mas eu, eu acho, no caso aí, por exemplo, da intervenção das autoridades. Tu podes denunciar isso, estamos a falar do Marco o Marco pode denunciar eu isso. De que é, que é e, e, eu, e, e eu acho, mas parece que também é outra questão, que, que as autoridades podem ter, tem essa confiança, podem ter uh, mecanismos legais para aceder a esses dados, para descobrir quem é aquela pessoa. O IP, andar mesmo atrás da pessoa se é uma ameaça de, de morte ou de qualquer, qualquer ameaça credível que se torne credível, pode ser por repetição Ok Acho que sim Agora, automaticamente a tua permanência numa plataforma, seja ela qual for seja vigiada é aquilo com que eu discordo é que... Mas, depois já tiveste muitos casos em que, por exemplo o Facebook, mas as plataformas digitais se recusam a dar os dados daqueles. Sim. Daqueles utilizadores. Pois. Porque isso também descredibiliza noutro, noutras instâncias, claro. não é? Mas tu vais por aí, quando, quando, quando, quando terão CCTV no Porto de Lisboa, sobretudo, houve muitas pessoas a criticar aquilo. Ah, e a nossa privacidade vai estar tudo a ver. Eu não sei o quê, não sei o que mais. É por acaso, eu aí é daquelas coisas. E na pai há três semanas atrás, houve umas coisas ah, na cabeça na Baixa de Lisboa e se não fosse CCTV não encontravam um bacana. Ah, foi? Pronto. Não sabia. É interessante. Hum, que eu acho, fazer, que, eu acho que nós vamos desenvolver nós vamos é habituar-nos claro. a, a ser vigiados a toda a hora. Se tu tivesse fazer futurologia, eu acho que é isso. Tudo o que tu fazes vai ser vigiado e vais ter um policiamento absoluto do teu comportamento. a humanidade irá desenvolver-se nesse sentido. As pessoas fazem tudo para se sentir seguras e para que os outros e para, e para que o comportamento dos outros seja previsível. Algumas pessoas. Para outras, eu, acho, eu acho que nós também nós estamos a criar uma grid tão grande. Um sistema de, de ligações tão forte que se calhar até já podemos começar a pensar noutra coisa, que era dar a oportunidade de pessoas viverem fora da rede. Como assim? Existe, já existem ferramentas em que tu, por exemplo, apagas todo, todo o teu histórico da de internet. Tentas as possibilidades daquela ferramenta, provavelmente nunca será todo. Apagares toda a tua existência digital. Eu quero viver fora da internet. Não quero que a internet saiba que eu existo. Não quero nada. Nenhuma Mas fotografia. Tu sabes que a internet existe. Não... Tu sabes que a internet existe. Então é tomas a, existe. a escolha de viver completamente fora. Podes viver para, para o meio da Serra da Lousa, para o que for. Mas eu acho que se calhar devíamos começar a pensar então, nessa se possibilidade. Se és... Porque nós criámos um. Lá está, dissemos bem já já falámos sobre isso várias vezes. Nós criámos uma segunda realidade a virtual que não é uma realidade onde tu estás por... Uh, não é uma característica imanente da, da humanidade é, tu não nasces na realidade digital tu crias-te então, então este... pessoa... tu nasces na realidade diz, diz, se essa pessoa for apanhada numa notícia a violar uma cabra estás a ver, Está no meio do mundo, come uma cabra e sai Pedro Pascoal e ela uma cabra está na internet e ele diz Não, isto é internet a existência dele passa não, mas para a internet, tu estás a falar de uma coisa diferente, estás a falar da prevaricação de uma norma social que é comunicada por duas coisas: mediatismo, que é entretenimento, mais nada, tipo Pedro Pascoal viola uma cabra ou mata uma pessoa, também é mediático, e segurança. Hum. Agora, tipo, lá está: se lá uma cabra, mas <risos> aos vizinhos, vais dizer olha, que... protejam as suas cabras que o Pedro Pascoal anda a violar cabras. Sim, mas pela cena da internet. Não, não vais um dizer a todo o país, não vais dizer a todo o tipo, mundo, tipo Pedro Pascoal viola macabra Cabra. Mas o problema é que o Pedro, o problema da net é que eu arranjo um empregado, arranjo quem for, escrevo lá o nome dele e se houver alguma notícia, até aparece alguma pessoa logo. E tu apagas a tua existência da internet, é tipo, ninguém sabe, tu não existe na internet, certo? Então, não, não tu As pessoas que, que escolhem não ter registro na internet, sim. É tão isso que eu estou a dizer. O Pedro Pascoal nunca na vida tipo o nome dele podia estar na internet. Aquela pessoa específica. Porque... Não, opa, repara. O nome dele ia está ia estar sempre na internet, por exemplo. Ele ia ser um cidadão normal. E as bases de dados das finanças estão na internet. Não são é, públicas, são altamente protegidas, não é? O Pedro Pascoal podia ser um criminoso. Hum. E a PSP as autoridades iriam ter o nome, a fotografia, as identificações de Pedro Pascoal para o deter, caso fosse necessário, para procurá-lo, caso fosse necessário. Não era, é algo já existente. E eu digo pessoas que podiam apagar-se. Tu, que já tens um histórico na internet, podes dizer, eu quero apagar-me. Eu acho que até já há ferramentas para isso. Eu quero apagar-me apagar das redes sociais só? Ou tipo da internet? Da internet no geral. Ocultar... Aquilo que eu já... pois isso é difícil de medir. É que é por IP? É por nome? Se for por nome... Estás fodido Não estás fodido Há, haver... Há, man... Há de haver maneiras mais complexas que aquelas que nós, eu e tu, aqui nesta conversa, somos capazes de imaginar de o fazer. E pronto. Desapareci. Mas nós... imagina, se eu soubesse que havia uma pessoa que tinha feito isso... Eu estava sempre a falar dessa pessoa na internet tipo a foto dela. Só para irritar, <risos> mano. Só para irritar. Mas essa não. pessoa não ia saber, bro. Não tava... isso que era... Olha, mas isso se calhar. Era... <risos> Por isso não irritavas mas ninguém. Ia... Não, mas iam saber pessoas que podiam defender os direitos dela. Certo? Mas, mas ele disse que queria irritar aquela pessoa. Não as pessoas que querem defender os direitos dela, bro. Por isso já não estava a cumprir Sim, o mas objetivo era, mas dele era complicado. Achas que não ia saber? Sobretudo para. Pela... Não, bacana, mas se Neste universo isso, isso seria potencialmente criminoso. Exato, claro. Também iria ser condenado. Uma pessoa que não quer, falar, não quer ser falada na internet, estás é a falar dele. Yeah, Estás na prisão, ai eu matei, a Viola, ai eu f... chatei o Pedro Pascoal. Estou <risos> <risos> sendo <Sobrando> gangsta. Gostei <risos> o Pedro Pascoal. Não, mas por acaso é engraçado isso. Isso é bem engraçado por acaso. E, e sabe que, que as redes sociais também. A internet traz uma cena, que é ansiedade para caralho. Sim. Fudido, mano. Ansia... Mas a, traz a vários níveis. A ansiedade é mesmo marado, mano. Tipo eu acho que, rede, que as redes sociais trouxeram muito okay, mais isso. A, tra, ok. Pelo que estás a dizer, traz-te diretamente. Doenças mentais também. Traz-te diretamente ansiedade, em quê? Uh, desculpa. Estou... Estás a dizer... As redes sociais, a internet, trazem ansiedade <risos> para caralho. pega <risos> estou a ouvir o meu bem, Luís. <risos> acho que é o primeiro episódio que eu estou a ouvir mesmo a 100%. É Andapífolas. Diz. As redes sociais trazem uma beca ansiedade, trazem. Trazem. Ya. Yeah. Porquê? Em quê? é muita coisa a acontecer. Okay. Tipo um cão, estás a ver um cão? E um cão vê um carro, vai atrás de um carro, depois vê outro carro, assim, tipo tuto, estás a ver? Você fica maluco. Estou a ver e depois de tem um triciclo, estás a ver? E depois pode morrer. Yeah. <risos> é boa merda a acontecer. Isto tipo... é merda a acontecer e queres acompanhar tudo. E isso traz-te ansiedade. Eu não quero acompanhar. Agora, mano, o Twitter é uma droga. Ok. Estás a ver? Aparece tipo ao lado sugestões do de... que é que está acontecendo no minuto do mundo, estás a ver? Depois o que é que a Carla disse? Não sei quem é a Carla, estás a ver? Depois é Carminho, assim, uma Carminho na neta. Quem é Carminho, moro? Eu não sei quem é Carminho, mano. sabes quem é? Carmo Afonso ou carago? Sei, claro. E está tem todo lado, mano. Quem é essa bacana? Não faço ideia de quem é essa bacana. É, é uma advogada de Lisboa. E ele fica tem todo lado. E o seu Carmo, Carmo, Carmo, Carmo. Mano, eu estou com pesadelos que não me deu. Dá... Nem sei quem é a gaja, mano. Eu estou com pesadelos. que é me Carmo Afonso, Carmo Afonso. Que não fosse, Afonso não Puta Carmo Afonso, Afonso em todo lado, primo. Foda-se, quem é esta bacana? No... Eu antes de ter Twitter, não fazia putida que era a Carma Fonça. Mas o Twitter, o Twitter dá-me muita ansiedade. Muita é, ansiedade. O Twitter anda-te a dar ansiedade. Não, é a única rede social que me, dá que, me causa, que me causa isso, que é a ansiedade. Tipo, é muita coisa a acontecer, estás Por a ver? E, e, e coisas de merda. Que não interessam a ao Santo António, estás a ver? Tipo, o Rangel ficou bêbado. o Rangel é gay. Quero saber se... Mas, mas vejam. E estou a consumir aquela merda uhum. que não numa, tipo, me numa quer é ser uma reflexão. É um gajo bêbado. Primo, eu mostro vídeos, estou muito pior que aquilo, mano. Aquela cara é não é bom bêbado, mas... Eu também mostro vídeos. Hã? É? Eu também mostro vídeos teus bem pior que o Ranja. Mas não é um gajo bêbado, só. Mas estou a consumir aquilo e é que essa merda, de repente, sem assim, eu dá por, por mim... É uma merdinha hoje que vi. Estás a ver? E depois vou ver outra hoje. E, e hoje já vi 50 merdas que tipo, que não bom. Mas estou a ver. Pois é, e porque é que isso te causa ansiedade? Não sei, bro. Eu não tens respostas. Convinha ir-se uh, ir ou procurar saber isso de alguma maneira. Mano, eu acho que é... Não sei, mano. Não sei, não sei. Mas é que... Quando não, não te acontece isso a ti? É que estamos a falar de mim, mas também... É de... não. Tu não falas de ti. Eu, fa... oh, eu falo imenso de mim. Já chorei tantas vezes aqui. Não, mas a mim causa-me. Eu não sei, mas a mim causa-me essa é. merda. Se eu estiver tipo, mesmo focado naquilo. focou-se dessa causa-me, não Não. A mim... As redes sociais causam-me ansiedade de uma maneira diferente, que é pela... pela impotência. vejo tanta é coisa estúpida... desculpa desculpa. Não, eu gostei muito da palavra para de arranjar! mas é verdade que desculpa Ah, <risos> a desculpa, desculpa e, e sinto-me e, e sinto impotente perante isso e, não, e, hoje, e já aprendi a cagar tipo, não vou já disse a mim por muito tempo pá, não, não vou melhorar o mundo não vou conseguir falar com toda a gente na rede social de maneira a, a compreender a opinião e se calhar temos um entendimento humano e, não mas há momentos em que me preocupo em que penso, estes comportamentos estão a formar as nossas gerações Pois. esse anonimato e isso pode causar uma ansiedade no género, isto é absolutamente incontrolável e é pérfido é retrocesso por isso é que, por isso é que eu também desenvolvi um bocadinho a perspectiva de não estamos assim tão seguros nas coisas que estamos, nós podemos ainda andar muito para trás, essa ansiedade que me traz acho que não falando de mim nem de ti, à generalidade das pessoas, a uma parte significativa das pessoas, as redes sociais causam ansiedade na expectativa que criam Lifestyle. Às ah, vezes assim. um lifestyle, eu quero aquilo, eu quero ter aquilo, agora eu preciso ter aquilo. Tanto pelos anúncios que aparecem, como dos exemplos, não só influencers, mas pessoal oh, vai... Aquele gajo que andou comigo no secundário vai de feiras para as Maldivas. E yeah. eu não. Estou a perceber. Por acaso isso nunca me aconteceu. Mas de certeza que é necessário. Não, mas gente acontece a mim assim, assim. gente. É. É, se calhar acontece isso. Se, ah, se tivesse um sentido confundido. mano. Aí ele. Ele só funciona. E, aí, tipo, ah. Ou namora ou ela namora e foram tipo jantar fora e ele pagou. Aqui... Ela pagou, estás a ver? Eu estou com ele <risos> ali, ou Ela por 2021. Ah, mas, <risos> não. Ah, pá, não, mas não. é verdade. Eu ah, acho que isso pode acontecer. Ou, é? Sim, ou o que, que é, é que seja. Ou. Se separaste uma pessoa e estás a ver de certa maneira o que ela está a fazer. Isso causa muita ansiedade. São aquelas, são aquelas. que Estás a viver a vida dos outros. Claro. Pelo dos outros. Crias uma expectativa do que deveria ser a tua vida. em é Baseado naquilo que os outros mostram estar a viver. Né? Aquilo que partilham. Aquilo que eles vêm. Sim, aquilo que, tu, sim, aquilo que tu escolhes. Aquilo que o outro ou tem. Escolhe partilhar. Está a influenciar a, a maneira como tu vais Mas, mas é por isso eu acho que eu gosto muito de desta cultura. Que, desta cultura. Deste, deste, deste lado. Deste outro lado das redes sociais. Que é o lado. Do do mime, estás a ver? Meme, adoro. Do, do do do gozar com esse lifestyle que não é um, que não deixa de ser uma forma de viver até bastante invejada, estás a ver? Uhum. eu também às vezes vejo um cabrão qualquer tipo num iate e eu fico a pensar eu não gastava dinheiro no iate, mas custava ter o teu dinheiro, estás a ver? Sim. Um, e pronto, isso acontece eu também tenho essa missão invejosa uhum. não é por acaso um, um dos meus pecados capitais uhum. mas não deixo de ter de ser mas, como, mas percebo que essa cena possa dar trigger mas eu acho que é mais para mim, se calhar para ti. Mas também tu não és, nunca foi, não, não és uma pessoa muito ativa nas redes sociais. Sim. Não passo lá muito tempo. Não passo, não. É isso que eu estou a dizer. É mais numa de... Eu como quero, tenho que fazer, quase quero fazer coisas todos os dias. Preciso arranjar merdas, onde é que eu vou arranjar merdas nas redes sociais? Sim. Então também está a ver as merdas de uma perspectiva de isto pode... Será que eu consigo extrair alguma coisa daqui e não consigo merda nenhuma. E depois também, se calhar, pode é. picar mais um bocado. Eu menti. Tu mentes muito. <risos> eu, eu passo muito tempo nas redes sociais. Se estiver a ficar apaixonado. Tu? Estás a ficar se ficar apaixonado. É a paix... de <risos> yeah. Não, se tiver Eu vou estar a dizer. Houve momentos na minha vida em que eu passava muito tempo nas redes sociais. Hum, sempre que o móvel na mão. É quando estou a falar com alguém de quem gosto muito. Pronto, mas isso é completamente. Mas isso eu acho que não é. Eu, não é, eu, eu acho que isso não é, não é passado, experiência pois na rede Sim, social. não é estar a ver stories ou estar no feed. Estás a fazer mandar mensagens, na realidade. Sim, sim, sim, sim. Estou não. a mandar mensagens. Tu tipo, né? acho que isso não é experiência da. Mas rede isso social. faz com que passe mais tempo nas redes sociais. Porque imagina se tu abres o um Instagram para mandar uma mensagem. Com e tu abres isso? o telemóvel porque estás. Olha, aquela ansiedadezinha da mensagem que nunca mais chega. Estás a ver? Estás à espera de uma mensagem. Hum. Yeah. Já chegou, não chegou... Mm -hmm. yeah, eu já, já tivesse a cena agora já... Sim, um... por acaso é uma coisa... É, mas eu acho que é uma cena mais de puto, do início. Exato. Viveres... Eu, eu, eu acho que entretanto me, me habitu... Até porque eu próprio sou, quer dizer, que se alguém tiver à espera da minha resposta às mensagens, meu Deus, coitado. Yeah. Eu, eu acho que, que é uma cena vida. mais de puto. Não pode acontecer agora. <risos> né? Três <risos> dias depois... <risos> Ataque cardíaco. Não eu eu aguentei. Eu sou aquela pessoa que responde ou, do, ou dois minutos ou dois dias depois. <risos> Mas lógico acho que é a comparação, mano. Tu comparas com as pessoas, tu ficas tipo, aí, este bacana, ou esta bacana, conseguiu este, este patrocínio, eu consigo fazer isto para esta brand, estás a ver? Para yeah. esta marca. Estou muito youtuber hoje. <risos> e, um, e eu não consigo, depois tu comparas o teu trabalho, ao ou trabalho dos outros, tu comparas, tipo, eu sou gira, estás a ver, mas aquela bacana também é gira, e tipo, ah, eu tenho 200 likes, ela tem 3 mil. Sim, sim, sim. Esta gaja aí, mano, tem-te um rabo do caralho, estás a ver, e eu estou com um bocado solito, mas. Tudo, tudo isso, mas aquela merda isso. É está show. todo grosso. E este e era da Toro no secundário e, e agora, agora tá... está todo grosso. É. Mas vem a cena da inveja, mano. Eu odeio ter inveja. Eu tenho muita inveja das pessoas. Tens. Eu sou uma pessoa, mas, mas é uma coisa que eu. Mas de pessoas eu... de quem gostas? Quem eu, Ou tu, são tu, só pessoas, pessoas próximas de mim? Sim, imagino. Não, pessoas próximas de mim, porque sempre foi uma merda que eu. E acho que é uma, uma, uma boa qualidade minha. E ser gago também é uma delas. Mas. <risos> uh, é, de pessoas próximas de mim, eu fico é, contente que consigam. Tipo, o que quiserem, estás é a ver? Nunca. Mas aquele gajo que andou contigo na escola de secundário, que se calhar estás contigo. Não, mano, eu. Pessoas que vejo na Netflix, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu tenho muita inveja. Eu acho que até um, mais, pessoas até que posso te... não sabes nada delas, podem ser miseráveis. Eu sou uma pessoa invejosa. É uma merda, mano. Em algumas situações, okay. mas eu. Mas também acho que é tipo um full. É um full. É um full. Estás um <risos> todo contigo, né? é mito? Estou mesmo todo de poliglota, mano. É um full. Estás a ver? É. é, é um full. Uma, uma chama. Fuego. Um fuego, um fegosito. Acho que até não deixa de ser um. Um trigger, estás a ver? Para mim, Sim. para fazer merdas. Motivação. É sem inveja. De... Ter uma beca Sem de inveja, tipo, este cabrão fez. Queres isto, chegar mais longe. cabrão não é porque ser é cabrão. Se, mas fizes, mas. se fosse americano, chamar-lhe-as competitividade. É, mas a é inveja, eu acho que é mesmo inveja, mano. Sim. Não tem problema em assim dizer que sou invejoso, que se foda, mano. Vocês também são e foder, vocês estavam a estar aqui num tom, tom, tom, não estou muito a Verdade, mano. As pessoas são invejosas, mano. Tu eu... também és invejoso. Em algumas situações, de certeza. Ei de ser, não, não me recordo nem agora, mas tu de não de tu de não topas quando estás a ser uma cena que tu não curtes ser. fico filha da puta, estou a ser assim. Sim, sim. sim. Mas nada nada é o que eu estou a dizer. Nada. Não estou a reconhecer minha inveja. Assim, uma coisa que eu não curto a ser... Ah, vou revelar agora aqui isso. É muito pessoal. Eu prezo a minha privacidade. Porque é fudido. Porque eu aos, aos, aos, aos, aos, aos pecados que... Já viste o Seven? Sim, já vi esse. Já viste Seven? Existem. Em... Nunca viste? Pronto, é basicamente um serial killer que mata as pessoas, tipo, uma pessoa é obesa, tipo a bocado é gula estás a ver? Uma pessoa é, é daltónica, tipo, é se não ver cores e mata Se me matassem a mim, era ser daltónico. Acho que está na altura de dizermos o que se passa aqui. Não, não, não, estou bem. Bro, Estamos bem. no Patreon já. Estamos no Patreon, podes é contar biflas. És o rei. Não, por acaso estou muito bem, estou muito bem. Estou, mas estou a pensar em bem-merdas neste momento, estás a ver? Agora aconteceu bem-merdas. Homem de podcast a falar coisas da. Não, <risos> da... <risos> estou a dizer isto. Deixamos depois no Patreon para um público mais exclusivo. Juntem-se ao clube. O link na descrição. Pois bem, então agora para finalizar, obrigado a toda a gente que ficou desse lado este tempo todo. Adicionem os favoritos no Spotify, Google Podcasts, iTunes, no YouTube, põem um like, subscrevam, comentem, se assim acharem. Tenho que fazer este discurso mesmo para finalizar. Se ficaram este tempo todo, acho que vale a pena mais aquele esforcinho. Nós nem vos muito, creio eu. É um esforcinho. 46... Redes Sociais. Dependência do Mundo Digital. <risos> <risos> Eu precisando... Um. Estou a é o alinhamento. <risos> dois. <risos> este é o alinhamento. É um e nós não fizemos isso. falei falamos redes sociais, não? <risos> redes... Falei-me. Para verem o quão orgânico é este podcast. Mas me sobre os papéis. Não, não, não quero falar sobre papéis de um. Está ótimo. falei um papéis ah? <risos> é. Desculpa. <risos> Estás a juro que está o Unas. é o Unas. Ora, Olha. Com o dinheiro dos patrões. Bro, a mulher do Unas é Panaminha. Oh. oh. <risos> As grandes firmas de offshoring. Twitter, são assemble. <risos> Mano, não consigo mais hoje, estou bocado todos fora Acho que disse tanta merda Este episódio é inspirado e patrocinado Por Muros Antigos Isabel Figueiredo Paula Apre Vão Aprender Mandarim e biflas. biflas Um abraço Que agora já se podem dar exato. Graças ao grande oh, Miss Almirante oh, exato. Mas não entramos por aí E comportem-se